Boa tarde, uh, sou a Francisca uh, e vim falar um bocadinho sobre o projeto que tenho aqui na exposição, uh, que basicamente é a investigação que eu fiz para o mestrado. Chama-se Barro, um pedaço de tempo na alimentação e pode passar. O <risos> uh, um ponto de partida deste projeto uh, é o facto de eu ver uh, a refeição como um meio um, para a partilha, para a criação de identidade, um, para a partilha de memórias, um, património afetivo, um, tendo em conta as minhas origens, porque a minha família é transmontana de um lado, minhota do outro, um, e existe essa preocupação com a refeição, à volta, ou seja, não se está à mesa só para comer, não é, é para mais alguma coisa. Então eu parto dessas, dessa minha realidade familiar e escolho, seleciono essas duas zonas como zonas de interesse para essa pesquisa acerca da alimentação e da história da alimentação. E seleciono, seleciono uma terceira, que é o Alentejo, que considero ter um papel importante também e, e, de certa forma, idêntico a estas duas zonas. Também pela pela a importância que esta zona tem em relação ao um, desta Destas três zonas, eu fiz um levantamento uh, de, alimentação, de história da alimentação, baseado nos livros de um gastrónomo, que era o Alfredo Saramago, Uh, e uh, através dessa, desse levantamento, eu fiz uma data de. Re, recolhi uma data de receitas típicas dessas, dessas zonas. Uh, uma delas é aquela segunda fotografia que está ali, que é, é transmontana, que são os cuscos, uh, que era uma. Um, como na, na zona atrás dos montes antigamente havia alguma privação. No que toca a hidratos de carbono, e assim. eles faziam, pegavam, na, utilizavam farinha de trigo e grumavam essa farinha com água e sal, depois coziam esses grumos a vapor e era quase como o um cuscuz, mas no caso com farinha de trigo. E era um, um acompanhamento de, para as refeições. Depois, na zona do Alentejo, também encontrei uma pode-se chamar receita que é o vinho de talha que é um vinho que é produzido é feito cá nesta zona desde a altura dos romanos é uma técnica de produção de vinho muito simples que passa só por uma fermentação em que se usam as talhas de barro algumas 200 litros ou até mil litros em que se põe basicamente põe-se tudo lá para dentro e todos os dias se mexe uma vez pelo menos, pronto, depois passado um mês tem-se vinho pronto a beber. Um, depois desta, desta recolha a nível alimentar, eu reconheço, ou seja, identifico que, que o barro tem um papel importante neste, nesta situação. Não é? uh, então aí faço, <risos> passo isto um Passo para uma segunda recolha, que acontece depois em paralelo, que tem a ver com os barros então, de, de regiões uh, na, nacionais. Não é? E Eu seleciono zonas, são zonas oleiras, não é? por consequência de serem zonas argilosas no país, um, e seleciono as de interesse, sendo que são zonas que fazem, têm produção de louça utilitária. Uh, e depois também o barro daquelas regiões vai uh, definir o tipo de peças que se faz nessas regiões, que se produz. Uh, então eu fiz uma série de entrevistas. Uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis oleiros e um produtor de vinho. Uh, aquele primeiro, isto é, pronto, são os oleiros, né, os entrevistados. E por baixo são os barros e consequentemente as uvas, né De... Relativos a essas pessoas uh, nessas recolhas. É quase, foi quase uma espécie de recolha uh, etnográfica uh, e uh, consegui perceber algumas coisas engraçadas uh, em todas as em todas as zonas. Primeiro, os barros são muito diferentes uns dos outros, têm todas características muito diferentes, nem que seja só a cor deles, uh, a porosidade. Uh, etc. Uh, por exemplo, aquele primeiro casal ali, é a Dona Ermelinda e o Mestre uh, Manuel, uh, são de Bisalhães, e uh, o barro que eles utilizam, já há muitos anos que não se utiliza barro de Bisalhães, na louça de Bisalhães, eles compram o barro uh, a chaves, uma, uma barreira em chaves. Uh, porque as terras, porque isso foi uma coisa que aconteceu em várias zonas, as terras que os oleiros exploravam exploravam em Bisalhães um, tinham sido cedidas aos oleiros. Entretanto, há uma, uma apropriação dos herdeiros desses terrenos e eles deixam de poder explorar o barro, porque, e, porque as fizeram algumas construções e mesmo havendo um, plantações nesses terrenos, eles depois já não podem colher barro, porque tem de ser a terra virgem. Então eles passaram a comprar as chaves. Mas também, antes, eles tinham muita perda de peças, eles, o mestre dizia que, que as peças estouravam muito. Pronto, e depois eu percebi que o barro uh, era muito ácido, então provocava mais perda de peças, e o de Chaves é, mais, é menos. É? Então eles agora fazem essa compra lá. Uh, Bizelhans é conhecido pelo barro preto, não é? e uh, nenhuma das peças, eles cozem as peças ainda nos, nos fornos que são umas covas no chão. Uh, e eles empilham, empilham, fazem uma base com peças partidas, depois fazem, põem as peças por, novas para cozer, cobrem aquilo tudo de caruma uh, e musgo, uh, e depois das peças estarem, já ou seja, quando atinge o máximo de temperatura, que é por volta dos 900, pelo que eles me deram a entender, uh, cobrem com a terra preta, e a terra preta é que vai dar a cor uh, às peças. As peças não são vidradas nessa zona, são todas brunhidas. Basicamente passa-se com uma pedrinha não é? para fechar os poros. Depois ali a seguir é um mestre tarefa, um mestre Chico Tarefa, do Redondo. Ele, utiliza, ele já faz maioritariamente peças decorativas, mas pronto, eles vão adaptando. A produção ao que. Ou que a procura, não é? Ao que conseguem vender. Uh, até porque ele é muito bom na parte decorativa das pinturas, os óxidos, essas coisas todas. Uh, mas ainda faz algumas coisas com o barro do lado do Redondo. E ele mostrou-nos até algumas peças. Uma das peças que eles mais faziam na zona do Redondo eram as panelas, que é aquela pecinha que está ali na roda, uh, que levavam, os trabalhadores levavam para o, para o campo, às vezes com a. Com uh, o almoço, e faziam. Um, uh, ele, ele contou que eles faziam assim um lume corrido e depois um ficava a tomar conta dos almoços e o outro, os outros uh, trabalhavam. Não é? uh, e uh, ao lado do Chico Tarefa está o mestre Baeta, que também é do Redondo, mas que trabalha única e exclusivamente com o barro do Redondo. Uh, é ele que vai colher o barro. aí ah, no, no Redondo. Uh, em relação a essas terras que eram exploradas, também há uns anos houve uma apropriação dessas terras que tinham sido cedidas aos oleiros, foi de uma coisa apalavrada, não é? Então, há, há para aí uns 100 anos, uh, eles conseguiram, os oleiros do Redondo juntaram-se e conseguiram uh, que fizessem um documento que provasse que aquelas terras seriam só para uso fruto dos oleiros. Pronto, e eles ainda têm esses barreiros onde podem recolher o barro. O barro do redondo é muito característico pelo, pelo facto de ser muito bom para aguentar temperaturas altas, seja, louça de, de forno, de lume, é o que eles mais fazem. O mestre Baeta só trabalha com o barro do redondo, é ele que o colhe, é ele que o prepara, Uh, e depois as peças, ele ainda e ele ainda causa lenha, tem um forno a lenha, e, uh, e ele ainda causa lenha. A oficina dele parece assim um bocado macabro que ele era um antigo lagar uh, que há, há cento e alguns anos tinha sido adaptado à olaria, e foi uma olaria onde trabalhou o pai dele, e depois ele assumiu a olaria do pai, o pai depois comprou a olaria e, e, uh, e ele assumiu a olaria, ou seja, é um edifício assim mesmo antigo, tem muita graça. Mas está todo, tem assim uma, uma patina de barro vermelho em todo lado. Uh, ao lado do, do mestre Baeta está o Mestre Tavares, que é de São Pedro de Corval. Uh, o barro de São Pedro, normalmente por acaso quando, quando fui falar com o Mestre Baeta, ele, ele dizia que o barro do Corval não, não era grande coisa. Uh, mas eu acho que, pelo que eu consegui perceber, o barro do, do Corval, ou seja, no Corval há muitos barros diferentes. Uh, então é considerado bom oleiro aquele que sabe que barros misturar uh, para fazer determinadas peças e para ter determinadas cores determinadas características. Uh, o mestre Tavares mistura cerca de quatro ou cinco barros diferentes. Para fazer uh, uh, pronto, o barro com é que vai fazer as peças, as talhas principalmente. Ele faz uh, faz muitas talhas agora, voltou a fazer, faz muita louça utilitária uh, e agora voltou a produzir talhas. E São Pedro Corval tem uma grande tradição na produção de talhas. E aliás, a, a oficina do mestre Tavares era a oficina do, do antigo mestre das talhas. E ainda tem os desenhos de sol na parede que eles utilizavam, uh, basicamente é o perfil da talha desenhado na parede, eles construíam a talha em frente a esse perfil um, para que ficasse com a forma idêntica, não é? Todas. Uh, o mestre Tavares, uh, para além de ser oleiro, é uh, entusiasta da medicina tradicional. <risos> uh, então dá para ver ali atrás, né, Ele tem assim uma data de chás e plantinhas. Então, às vezes, está lá a fazer uma peça, depois vem uma pessoa que tem, um, pelo menos, costas, ele em direita. Uh, tem muita graça. Pronto, então, ele diz que é quase um complemento à, um, ao trabalho. e Pronto, ele é mestre oleiro há mais de 50 anos que ele é oleiro leiro, mas sempre gostou desta coisa das plantas e das essências e os chás e as misturas. Uh, então, ele diz que é uma forma, pronto, que as coisas se complementam, não é? Porque trabalha com a terra e com a matéria e as coisas uh, vão se complementando. Pronto. <risos> uh, e depois ele também escreve uh, poemas, quadras. Então, ele diz que uh, num futuro próximo, que não sabe quando é, uh, vai lançar um livro uh, de uh, mesinhas, ou seja, dos chás e etc. E a descrição de cada receita vai ser feita em quadras. Eu acho que já tem muitas escritas. Depois, ao lado do mestre Tavares, está o mestre-mestre. Mestre de nome e mestre de profissão. Que é de Brinjel que já é na zona de Beja. E é é o único oleiro de Brinjel E é o único oleiro que só produz talhas sempre produziu talhas. Quando começou a trabalhar com o pai dele, já começou ele a fazer as talhas. e, Claro que às vezes vai fazendo outras coisas, mas é essencialmente talhas o que ele faz. O barro do lado de Beringel, também é uma mistura de três, acho eu. Ele já comprou dois dos barros. Ele já colhe em terrenos que são dele, que ele comprou, mas para a mistura ficar Uh, perfeita, como ele acha, como ele considera que, que é a melhor mistura. Precisa do barro de outro terreno uh, que lhe cedem e que o autorizam a ir lá colher. Uh, mas depois a mistura, pronto, ele uh, eles já fazem isto há tantos anos que a descrição dele é, é um bocadinho deste, mais 25% do outro, mais 5% do outro e vai dando, pronto. <risos> uh, e ele também faz, é ele que vai colher o barro, faz a preparação do barro, Uh, trabalha sozinho na olaria, é só ele. Uh, não sei muito bem como, porque ele faz talhas de uh, 600 litros, mais ou menos, que são talhas quase da minha altura, e, uh, e ele manobra sozinho lá, e aquilo é até é um bocado labiríntico. Uh, e quase também a lenha, faz as cozeduras a lenha também. O, o mestre Tavares também tem o forno de lenha, apesar de utilizar mais. Mas pronto, para as talhas utiliza o forno de lenha porque elas não cabem nos fornos a gás. Uh, e o mestre, o mestre mestre, produz muitas, quando nós quando eu fui lá à oficina, reparei que havia muitas das talhas que não estavam assinadas, tinham só a data. E, uh, e ele disse que não assina porque senão não as vende, porque ele vende muitas talhas a outros oleiros que depois as vendem a outros clientes. pronto Então ele não assina porque senão não as compravam, não é? Porque que saber que não tinha sido outro oleiro a fazer. Uh, depois a seguir está o António Honrado, que é dono de um restaurante em Vila de Frades, que é também na zona ali de Beja, que é o País das Uvas. E o restaurante dele, ele é produtor de vinho de talha, e o restaurante dele é a adega dele. Uh, funciona tudo no mesmo sítio, ou seja, na altura das Vindimas o restaurante passa a ser uma adega. Uh, e às vezes é, é as duas coisas em simultâneo. Uh, e ele tem lá talhas de 1800, e, acho que a mais antiga é de 1863, acho eu. Ele tem talhas de 1000 litros. Uh, e ele faz, eu fui lá e ele explicou-me essa tal produção do vinho de talha, uh, que era o que eu estava a dizer há um bocado, que é uma técnica já com, com já vem da altura dos romanos. E basicamente eles, eles fazem a vindima, separam o engasca, o esqueleto da uva do resto, Uh, esmagam tudo, uh, põem tudo para dentro da talha, menos o, o esqueleto, né? uh, depois mexem pelo menos uma vez por dia para quebrar a manta que as películas criam no, no topo da talha e que, não vai, e que pode fazer com que a talha rebente com a pressão da, hum, da fermentação. Uh, esta fermentação acontece durante 15 dias. Na última semana não se mexe mais para o mosto a sentar, Uh, a talha, depois, no fim, tem o um, uh, um, que eles chamam o batoque, que é depois onde eles inserem a torneira. Uh, e o próprio mosto vai servir de filtro ao vinho. No caso, ele faz duas fermentações, porque ele já faz uma produção considerável. Então, faz uma segunda fermentação, que é a fermentação malolática, que ele acrescenta ácido láctico para não, para não oxidar o vinho com tanta facilidade. Uh, mas, pronto, é só essa primeira fermentação é suficiente para, para ter vinho. Depois, aqui, o por último, é o, o mestre Pequito, de Nisa, uh, que já é quase na linha horizontal das caldas, é alto alentejo. Uh, e a um, olaria nizense. Hoje em dia, na verdade, é mais decorativa, mas eles continuam a produzir o mesmo tipo de peças, cántaros, copos, jarros, mas consideram que é loiça decorativa. No entanto, a história do Olarianisense tem a ver com objetos de transporte e armazenamento de água, porque o barro de Niza, que também é uma mistura de dois barros, dos dois barreiros de lamas que estão cedidos aos oleiros, o barro de Niza é muito poroso, então ajuda a refrescar a água e o mestre Pequito dizia que para o lume não dá, o barro de niza não dá para, para lume, para a chama direita, mas pegando num litro, numa quantidade de água a ferver, metendo dentro da, da, do, dos potes, que passado um bocadinho a água estava fresca e que continuava fresca. E depois tem uma característica, depois eles põem a de é conhecida por ter os desenhos, o pedrado, chamado pedrado, não é? que é, o, com, é um quarto que eles partem, depois têm várias categorias, eles dividem consoante o tamanho da pedra e fazem os desenhos que eles lhe chamam, uh, é o pedrado e é como se fosse um bordado. Um, que nasce também de uma forma engraçada, porque o quarto era utilizado como o barro de Niza é muito poroso e não, não se consegue levantar peças muito grandes. Não, é muito, não dá para levantar peças muito grandes. O que é que eles faziam? Eles pegavam, eles moíam o quarto, misturavam na pela do barro, misturavam no barro e depois uh, conseguiam levantar peças maiores, ou seja, eles acrescentavam o um chamote de quarto uh, às peças para fazer os cântaros. Mas depois eles diziam que, como as senhoras eram muito vaidosas, as senhoras que iam buscar água, uh, raspavam a superfície dos cântaros e as pedrinhas ficavam à mostra e depois com a água aquilo brilhava. Então, a partir daí, começam a fazer as decorações com, com o pedrado a assumir então essas pedrinhas. Pronto, eu fiz estas recolhas todas, fui falar com estes senhores todos. E depois destes, desta, de recolher estes todos, eu selecionei, ou seja, tendo em conta aquela primeira recolha alimentar de, de, das zonas das minhas zonas de interesse e esta basicamente o meu projeto funde um barro, ou seja, junta um barro e uma receita e nasce a partir daí um objeto que é uma reinterpretação minha de objetos que já que já existem ou que deixaram de existir adaptado a um contexto atual de uma cozinha pequena não é podes passar? O primeiro objeto é uma assadeira que parte de uma receita da minha avó, que era a minhota. E ela usava, quando fazia esse assado, usava sempre a mesma assadeira, que era uma assadeira de barro que não era vidrada. E uma vez um familiar perguntou-lhe porque é que ela usava aquela assadeira e não outra, porque é que tinha de ser aquela. E ela, acho que disse que usava aquela porque se usasse outra, um pirex ou uma forma de alumínio, que a comida cozia e depois secava e só ia que e uh, Enquanto que se usasse aquela de barro, que o processo completo era lançar Então eu peguei nessa história uh, e criei uma assadeira, que aqui não sei se dá para perceber muito bem, mas ela depois está ali, podem observar. Uh, tem uma, uma altura no meio e que então cria duas zonas de hidratação no assado. E que a carne, que é então a parte que se quer mais seca, tendo em conta, ou seja, quer-se hidratar à medida que, que se acha necessário, não fica em contacto direto com o molho, que fica então a hidratar os acompanhamentos, as batatas essas coisas todas. Esta, esta assadeira, ela é brunhida por dentro, Hum, e é feita no barro do Redondo, por ser então um barro hum, que se adapta às hum, te grandes temperaturas. Hum, e é isso. pode passar. Depois, esta, este objeto é uma cuscuzeira, que parte daquela receita que eu tinha falado há bocado dos cuscos. Uh, no processo de, de, de cozedura dos cuscos, eles cozem aquilo a vapor numa cuscuzeira, que é um objeto em metal agora, é quase um funil com uns furos que eles encaixam naquelas panelas de três bicos, uh, e depois põem um pano e aí põem os cuscos, os cuscos por cima. Uh, e antigamente as cuscuzeiras eram feitas em barro, e, e eu misto, eu fui ver a receita num numa, numas entrevistas num site de recolhas que é a Memória Média e, e a senhora diz no vídeo que os oleiros deixaram de as fazer e passaram os latoeiros a fazer pronto, foi essa a razão e eu peguei nesse objeto e adaptei ou seja, uma, é um objeto para cozer a vapor que se adapta várias panelas, é uma forma muito simples, é uma meia-calota, que utiliza o barro de niza e que o próprio barro, sem furos, tendo em conta a sua porosidade, permite a coxão a vapor. Neste caso são os cuscos, mas também consegui cozer brócolos. Todas as técnicas que eu utilizei, só assim à parte, Ou seja, idealmente, Uh, estas peças seriam produzidas pelos oleiros que trabalham com estes barros, porque têm mais anos de trabalhar esse barro do que eu devido. Uh, mas como a logística não era muito simples, não é? entre Niza, uh, São Pedro de Corval e Redondo, uh, eu uh, recolhi estes barros e fiz eu as peças, os objetos. Mas tentei utilizar técnicas que eu sabia que esses oleiros eram capazes de reproduzir. Uh, Neste caso isto é feito em lastras. E a outra peça também. E depois até está ali a, a, a deformação na base da talha é feita com, com panos. Pode passar. Depois temos aqui o terceiro objeto, que é uma talha para produção de vinho. É uma talha de sensivelmente 10 litros. Uh, o que dá pelo menos 5 litros de vinho, uh, dependendo depois das uvas, não é? uh, mas basicamente eu tentei que o processo fosse todo feito no mesmo, no mesmo objeto, porque eles, no, na, as pessoas que fazem produção de vinho de talha, têm umas ripadeiras uh, em que eles passam lá as uvas e é aí que esmagam as uvas. No caso, uh, eu criei este objeto com o barro de São Pedro de Corval, por ter, essa, por ter essa tradição de produção de talhas. E como eu queria que todo o processo fosse feito dentro do mesmo objeto, a parte de amassar, etc., acrescentei estas partes de madeira, o um maço, e a, pronto, a torneira já lá está, e decidi que seria faria sentido fazer numa madeira que não estivesse familiarizada com o vinho, não é? então uh, todas as partes de madeira são feitas em carvalho uh, francês, uh, porque existe uma diferença entre o francês e o português, porque uh, uma grande parte dos pipos de vinho são feitos em carvalho francês. Eu achava um bocado estranho, porque temos muito carvalho cai e uh, podiam ser só feitas em carvalho português. Uh, mas existe efetivamente uma diferença na, na, dos dois tipos de madeira em contacto com o vinho. Uh, o carvalho português acho que torna os vinhos mais difíceis, mais ácidos, e o carvalho francês não tem tanta influência uh, na parte de, pronto, de fermentação e estágio do vinho. Pronto, então eu fiz essas peças em carvalho francês e, e pronto é o processo que eu tinha explicado há bocado, pôr as uvas dentro da talha, eh, esmagar as uvas, eh, depois tem a tampinha e eles põem normalmente um paninho por cima, só para evitar, pronto, a tampa não está tá completamente selada, não é? ela pousa só e tem aquela parte do buraco da, do maço. Eh, Mexe-se uma vez por dia, durante 15 dias, passado 15 dias, deixa-se assentar. E depois o mosto vai, vai assentar no fundo da talha e vai servir então de filtro um, para o vinho. Uh, eu também fiz vinho e está ali, uma garrafinha. eu foi que fiz. E pronto, não sei se querem saber mais alguma coisa que eu não tenha dito. Não? Ah, isto são as pecinhas, sim, as três. Eu não tenho mais nada a dizer. Muchas gracias.